Olá pessoal, tô passando aqui para avisar para vocês que estão abertas as inscrições para o extensivo Medicina 2. Quer dizer, é só para quem vai fazer medicina? Não, a gente chama isso porque é um extensivo mais completo, tá galera? É um extensivo que prepara pro o Enem e também para o vestibular tradicional. Você quer se preparar para Biologia, para Química e para Física de forma completa, vem estudar com a gente, vem estudar no Bioexplica. Aproveita agora que esse começo do ano, muita gente não se se esperta para estudar, e esse é o momento ideal para você começar seus estudos para estudar de forma detalhada. Vem estudar com a gente, vem para o Explica.